Ok, obrigada pelas informações, Felipe Bueno. O Rio Grande Record fica por aqui. A gente se vê amanhã, às 7 da noite. Você acompanha agora o Jornal da Record. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É só acessar RecordTVRS Oficial. Uma boa noite para você e obrigada pela companhia. Record, somos 100% Rio Grande.